conseguir mais engajamento nas redes sociais de forma orgânica. Realmente, quem produz conteúdo a internet tá aí nessa batalha pela busca do engajamento. Só que essa busca constante de ter o um engajamento, muitos perfis acabam se esquecendo de uma coisa que é principal, que é em relação ao conteúdo. E antes até do conteúdo, é o objetivo do negócio. É com quem que você tá ali se comunicando, qual é o propósito da sua marca, qual é o objetivo do seu negócio. Querem tanto que as pessoas comentem, mas se esquece às vezes do próprio conteúdo conteúdo que está produzindo. Mas existem algumas ações que você pode fazer e que gera bastante engajamento. Alguns tipos de conteúdo que funcionam bem. Conteúdos como dicas, listas, passo a passo, dicas de aplicativo, geralmente funcionam bastante. Estimular perguntas para sua audiência também funciona, tá? Mas faça perguntas inteligentes, não perguntas do tipo Emoji representa o seu dia hoje. Faça perguntas de um jeito mais estratégico né, para você identificar quais são os problemas da sua audiência para você poder conseguir produzir conteúdos mais inteligentes, mais criativos e focados nas necessidades das pessoas que estão ali te seguindo. Uma outra coisa que você pode fazer para aumentar o engajamento é responder as pessoas nos primeiros 60 minutos. Então seja estratégico na hora da publicação do seu post, você precisa estar disponível para responder às pessoas principalmente se você está começando agora aparecer nos stories com conteúdo com informação oferecendo dicas também gera bastante engajamento faz com que a pessoa tome uma ação e vai lá no direct fazer uma pergunta para você então funciona demais os stories inclusive essa interação lá no direct você pode usar como uma estratégia de campanha para alguma ação de venda que você possa fazer então estimule sempre as pessoas a participar e interagirem com você ali no direct. Utilize hashtag do nicho do seu mercado, hashtag própria e as relacionadas ao conteúdo, ao post que você publicou E por último, analise as métricas do seu negócio Isso vai fazer toda a diferença para você entender que tipo de conteúdo funcionou e aquele que não funcionou